Well, Tem que ser o Graves, mano. Tem que ser o Tira o Graves! Tira o Graves! Não Mas... termina! Por que eu pode sair do Pit? Por que não pode sair do Pit? Por que... Não sair do pitch? Porque você... saiu... do Pit? Qual é? Yes! Bora next! Eu me matei pra segurar os cinco players do time. Eu legit dei um E que pegou nos cinco players do time inimigo. Eu ganhei todo o tempo que você precisava pra só apertar um botão na minha roxa, seu filho da puta. E você ia ganhar o jogo por causa disso.